Olá, mulher! Sejam muito bem-vindas ao Entre Ela. Que a paz de Cristo esteja sobre sua vida nesse dia abençoado. E nesse programa de estreia, nós estamos com três convidadas muito especiais e nós vamos falar de alguns assuntos e mostrar a missão de cada uma, o talento de cada uma delas para vocês. E para começar né, o nosso bate-papo aqui, nós vamos começar com uma mulher muito especial, ela é prata da casa, ela pertence né, ao Ministério da Assembleia de Deus Caratinga, congrega em Varja Alegre, ela é assistente social, pós-graduada em gestão e hoje ela é atual secretária de saúde do município de Caratinga. Nós estamos aqui com a Jaqueline Marli dos Santos. Oi, Jaqueline. Tudo bem? Paz do Senhor. Paz. Tudo bem? Que bom estar aqui. É um prazer ter você aqui conosco. Amém. E, Jaqueline, a gente queria bater um papo hoje sobre a saúde da mulher. Sim. E um pouquinho voltado para nós, mulheres cristãs. Sim, ótimo. ótimo Necessário. Né? E, né, antes de mais nada, eu quero te parabenizar e aqui eu não tô falando só porque que né, tá, você está aqui pelo excelente trabalho amém. que você, né, lógico que como uma equipe, fizeram né, no município, na gestão dessa pandemia. Foi muito bem, acompanhei de perto, apesar de estar te conhecendo ah, hoje pessoalmente. Ah, parabéns, sim, tá? Amém. Deus né, põe os servos dele né, no lugar exatamente. certo, né? Na hora certa. Deus, exatamente. Deus, né? Exatamente, Deus. E voltando aqui, provérbios 31, né? Sim. Todos nós conhecemos Provérbios 31. E ali, a partir do versículo 10, fala da mulher virtuosa. Aí, quando vai, você vai ver todas as características ali expostas aquela mulher, eu falo assim, ela é uma verdadeira força da natureza, ela é ninja. Não é real. Real, gente, será que essa mulher existe? A gente consegue Sim. ter. Mas para essa mulher né, ter todas aquelas características, todas aquelas habilidades, ela tem que ter muita energia. Sim. Ela tem que ter um preparo, né? Muito, muito. E eu falo agora, eu quero falar da energia física mesmo. A gente uhum. tem que cuidar do espiritual, do mental, mas também do físico. Sim, necessário. Necessário. E o que, que você acha, o que está faltando, assim, às vezes, em muitas mulheres, essa energia física? É, eu, eu acredito que, assim, é, parece que as mulheres, elas já têm, é da natureza, é nato da mulher, a própria Bíblia descreve dessa forma, né? Ela é dotada de muitos dons, de muita inteligência, de muitas habilidades. É, mas é, junto a isso vem as responsabilidades também. Né? A mulher ela, ela, ela tem mil e uma utilidades, né? ela faz muitas coisas. A mulher consegue pensar e agir. Né? Muito, e é necessário que assim, eu acredito que a partir do momento que ela foca em determinada situação Que ela uhum. tem um objetivo, que ela tem um propósito Ela consegue manter esse equilíbrio, né? ela consegue realmente ser essa mulher descrita em provérbios né? Essa ninja, essa mulher que <risos> às vezes a gente olha, será que é real? Né? Então eu acredito que a partir do momento que ela tem um propósito Que ela foca né, nesse objetivo, em algo que ela busque, busca, algo que ela quer alcançar, ela realmente consegue é, dar conta do recado. Também. E você acha que hoje, assim, o sedentarismo, hoje ele causa mais problemas de saúde que a obesidade? E você acha que, às vezes, a mulher, ela se torna muito sedentária? É, é porque, às vezes, ela fala assim, ah, não... Eu, não faço exercício físico porque eu já trabalho, trabalho em casa. Mas não é um exercício físico. Não. É, exatamente, na verdade a mulher, eu falei anteriormente do propósito, do objetivo uhum. A saída do sedentarismo, ela requer assim, um propósito também né? É uma Sim. meta que ela estabelece E aí ela insere nas suas atividades diárias E cria-se uma rotina né? É uma rotina, por exemplo, a gente acordar, tomar um café da manhã Sair para o trabalho, fazer o almoço, horário de almoço Então é uma rotina A prática de uma atividade física deve ser inserida nesse esse contexto também, uhum. é, ela entra nas atividades diárias, então é, cria-se uma rotina e torna-se uma atividade é, prazerosa, não como... É, é, torna-se uma necessidade para a mulher, então eu preciso man me manter fisicamente bem, então eu insiro na minha vida diária também uma atividade física, física uma caminhada, é. talvez participar de, um, de, um, de uma instituição que realmente desenvolva atividade física, enfim, é, cria-se como rotina e faz parte do dia a dia da mulher, né? Algumas mulheres, por exemplo, tem uhum. levam tão a sério a atividade física, pensando no bem-estar físico, uhum. porque não é só para a saúde física, mas emocional, emocional né? De certa forma, trabalha outras, outros setores trabalha né? Assim, na vida, né? né? Na totalidade então É o estresse. Muito... Exatamente então você extravasa ali na prática, numa, numa caminhada que seja numa atividade, né? Aquela que para ela é prazer então isso é importante. Torna-se rotina, faz parte das atividades diárias, é meta, é propósito, é foco, tá junto e consegue praticar. É tudo rotina, né? É Exatamente. um propósito, uma rotina e praticar sim, né? Porque Exatamente. sedentarismo é se você não faz uma atividade física, um exercício físico diário. Você está sedentário. É, exatamente. Como você colocou, que às vezes a gente é, fala, não, eu já faço tanta você coisa. Pode. Sou mãe, sou mulher, sou dona de casa, trabalho fora, eu já pratico, eu já me exercito, mas não faz parte da atividade física. A atividade física ela deve ser inserida como mais uma rotina, dentre todas as outras que a gente já tem no dia a dia. Verdade. E Jaqueline, antes da gente continuar né, a nossa conversa, depois eu quero falar um pouquinho com você, Sobre o câncer né, de mama, nós Sim. acabamos de sair né, de um mês que tem, faz uma campanha, né, o Outubro Rosa. Mas antes né, da gente voltar com a Jaqueline, eu quero falar com vocês, apresentar para vocês outra mulher muito linda. Ela mora no meu coração, ela é prata da casa também, congrega também na Assembleia de Deus no Templo Central. É a Adriana Nicolau, esposa do Elias, mãe da Agnes, mãe do Gustavo, mãe do André. E Adriana, prazer ter você aqui, tá? Prazer é todo meu, Carol. A gente né, já somos amigas aqui. Dri, me fala uma coisa. Nós sabemos que quando o Senhor, né, deu todas as orientações lá no Monte Sinai para Moisés para a construção do Tabernáculo, da casa que o Senhor habitaria ali entre o povo de Israel, ele né? chamou pelo nome dois artesãos. Isso. Ele chamou Bezalel e Aoliab. O oh, nome difícil. <risos> difícil! Ele chamou eles pelos nomes, né? E falou assim que eles seriam os artesãos mestres que guiariam os outros em né? toda a construção dos utensílios, né? Bordando os tecidos ali daquele tempo. Então a gente vê que o senhor tem vários talentos, é né? A casa do Senhor se eu distribuir talentos para todo mundo e os todos os talentos são para usados para honra e glória do, do Senhor, né? E também além da gente ter esse talento, por exemplo, o Bezalel também teve o papel de ser mestre, ensinar outros, passar o talento dele para frente, porque ele não duraria ele para sempre, né? E quando ele partisse? quem que é quem fazeria? E eu sei que você tem um talento maravilhoso, uma habilidade muito especial com as mãos. É, Carol. Eu comecei a desenvolver esse talento é, quando eu estava grávida né, do Gustavo, é, que hoje tem cinco anos. E eu comecei a fazer umas pesquisas, eu queria arrumar o um quartinho dele e tal. Então eu mesma comecei a fazer né, o, o, os próprios os nichos, a, aquele kitzinho de farmácia, essas uhum. coisinhas de quarto Sim. de bebê, né? Então eu comecei a desenvolver coisas que eu não sabia que eu poderia gostar tanto. E hoje eu tenho um amor muito grande por esse artesanato. Daí começaram a surgir outras ideias. Outra. Então assim, eu faço com muito carinho mesmo. E isso foi Deus, né? Foi Deus, Deus a minha vida, porque é bom para sua mente, né? Para você, a gente fica em casa cuidando de filho, e é fica uma... muito focado em cuidar só de casa. Então, isso é bom para a mente da gente desenvolver mais, né? Então, para mim tem sido uma benção. E vira também uma fonte de renda? Sim. Claro, né? E... E na igreja a gente também usa muito essas habilidades, Verdade, não usa a gente para ensinar as outras num projeto às vezes, né? Num congresso de mulheres Sim. a gente faz para vender, para arrecadar. Exatamente. Aqui na igreja você sabe que nós temos a casa de Esther, gente. Futuramente, né? Nós vamos mostrar para você esse projeto social lindo. E lá na casa de ester é, é um projeto social que ensina meninas carentes. Habilidades, Exatamente. habilidades manuais, artesanato, costura cozinhar, nem né? habilidades é. que elas possam, né? E o legal é que você acaba descobrindo, às vezes, ah, mas eu não gosto disso, mas tem outra coisa, às vezes um, um simples crochê, um às vezes um bordado, então você começa a desenvolver as suas habilidades que até então você não sabia que você tinha, né? Vamos mostrar aqui, né, depois você vai demonstrar, né? É, vou finalizar, finalizar né? mas antes eu quero mostrar um pouco, né, das coisas que você fez. Cada vez aquel. Uhum. Esse aqui. Esse daqui são todos já clientes, né? Que eu... eu fiz, a Helena. Esse aqui foi um dos, um dos primeiros que eu comecei a fazer. Esse também. Que lindo, que lindo, então, perfeito. é. Bíblias também. Bíblias, né? né? É a da partir daí que eu comecei também a desenvolver, fazer as capas de Bíblia, reformar a Bíblia, Bíblia. né? Então, aquela Bíblia que às vezes a pessoa tem tanto carinho, tem tanto zelo por ela, e ah, não queria largar essa Bíblia e comprar outra nova. Então a gente dá um jeitinho. Eu tô né? até reformar e fica um, a minha, tá? E fica um trabalho uhum, bem né? Assim, Olha, bacana, lindo. né? Tem para todos então, os gostos, né? Quem quer uma coisa mais... né? As mulheres, mais né? sobra, uma coisa Isso. mais. As mulheres gostam muito né, de trabalhar, de um brilho. um brilho, mas quem quiser mais neutro também a gente faz. Então, a partir de, de um simples quartinho, eu comecei a desenvolver esse, todo esse trabalho. E todo o talento também, a gente né, aquilo que a gente já falado é para ser usado também né na obra do senhor. E antes da gente voltar à conversa com a Jaqueline, nós vamos falar um pouquinho sobre a prevenção do câncer de mamas. Eu quero apresentar para vocês, né, alguns de vocês já devem conhecer, uma jovem mulher. Ela também tem um dom muito especial. É o brinco né que a gente tem vontade de pôr ela numa caixinha levar ela para casa. Ela é um uhum. doce, é a Damaris, ela é também prata da casa pertence à, né, à Assembleia de Deus, congrega lá no Isso. Bairro Esplanada. Bem-vinda. Muito obrigada. Se eu te dar um abraço, né? <risos> a gente ficar um pouquinho longe. E ela está aqui para louvar para gente. Amém. Um pouquinho. Mostrar esse do lindo, essa voz linda e doce. Glória a Deus. Amém. Amém. Louva o Senhor para nós. Amém. Amém. São muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha. os males salva e te abençoa dos altos céus Dia alegre da sua vinda, se Cristo tarda, espera ainda, mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma te comoves perdendo a calma não tenhas medo em Deus espera porque Deus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 Voltamos e nesse segundo bloco nós vamos, né, continuar o nosso bate-papo com a Jaqueline e vamos falar um pouquinho sobre a prevenção do câncer de mama. Nós acabamos, né, Jaqueline? Antes, né, a gente acabou de sair de uma campanha, teve o Outubro Rosa, um mês dedicado, Sim. né, ao câncer e prevenção do câncer de mama. E acontece que a minha saúde, ela é responsabilidade minha. Sim. Não sei se você concorda, ela é a responsabilidade Sim. minha. principal. A principal, né? E Quais são os principais exames preventivos que a mulher deve fazer anualmente? Bem, é, primeiro eu chamo a atenção né, de todas as mulheres, principalmente as nossas mulheres uhum. cristãs, é, para o Outubro Rosa. Né? É um mês assim, realmente para chamar a atenção da mulher. E a gente realiza né, essas campanhas no mês de outubro justamente para isso. sem mulher Vamos aqui, acende uma luzinha aí e se observe, né? Não então, gente... esqueça. Não, peraí, você é mulher, você tem que se cuidar, então assim... E é importante colocar também que nós mulheres somos muito suscetíveis, né? A doenças ginecológicas, então é importante que a gente se observe. Então a primeira a medida preventiva é a observação, né? Uhum. Eu preciso me conhecer enquanto mulher, para isso eu preciso me tocar, né, uhum. para eu perceber se eu tenho alguma anormalidade, se apareceu alguma situação até então que não era comum, como por exemplo, a gente falando aí do câncer de mama, né, o autoexame, auto né, uhum. para você ter uma ideia, 80% dos câncer de mama descoberto, foram pelas mulheres. As próprias mulheres, ao se tocar, ao fazer o autoexame, perceberam alguma anormalidade e buscaram orientação médica, né? Ajuda gratuita para isso, né? Isso é muito importante estar colocando aqui. É. Então, se conheça, se observe, se toque. Apareceu qualquer anormalidade, como por exemplo, um carocinho, algo que eu não tinha, né? No toque eu vou perceber... Imediatamente, busca orientação Sim. médica para que é, as medidas, os exames sejam né, realizados. É importante colocar que assim, é um exame é, gratuito, né? normalmente é, é interessante a gente colocar isso também. Porque a partir dos 35 anos, se a Sim. mulher tiver na família um histórico de câncer, que seja outros, é importante que ela já comece a fazer o exame. Por exemplo, a mamografia, uhum. né? uma ultrassom de mama. Né? Mas inicialmente é o autoexame que é se tocar mesmo. E aí, a partir dos 40 anos... Periodicamente, periodicamente, anualmente deve ser realizada deve a mamografia, realizada. ultrassom, enfim, isso é muito importante para a prevenção do câncer. E se ela perceber qualquer é anormalidade, não espere idade para isso. Não espere. Busque crescer mais. Não né? percebeu, busque não, é, já ajuda mesmo. Exatamente, para que ela seja realmente orientada, remediada se for o caso e tratada. É importante importante, né? O autoexame ele sempre tem que ficar fixado, né, na cabeça sim, de nós mulheres. Sim. E, e, é muito necessário o autoexame. E é importante colocar que a mulher ainda, né? É sete dias após o período menstrual, ela se tocar, porque normalmente nesse período, caso ah, vá aparecer uhum. alguma normalidade. Então, sete dias após o período, realize o, o autoexame uhum. mensalmente. E aquelas mulheres, as nossas mulheres aí que já estão na fase da menopausa, uhum. qualquer dia do mês, mas que mensalmente se toque, faça o autoexame, autoexame. se perceber qual é a normalidade, Busque ajuda médica imediatamente. Porque quando tudo no princípio é muito mais fácil de ser com tratado, certeza, né? Com certeza, com certeza. Pode haver, assim, é, uma intervenção ainda que cirúrgica, é, mas que não evolua, né, para uma situação mais ah, drástica. Vai. Então, inicialmente é muito importante. Eu tá até te perguntar, esses exames preventivos... O município, o estado, eles são gratuitos. Gratuitos, né? No PSF, no né? PSF. na área mais uhum. próxima da residência, pode buscar. É, e aí nós temos também o exame de preventivo mesmo, né? Isso. Que ele evita o câncer de colo, né? de útero. Então é muito importante, é gratuito. E, e aí a gente tem que ter, assim, essa liberdade com o profissional de saúde, mais é. próximo da minha Sim. casa, com a sua equipe, com o seu enfermeiro lá da área, para que você seja realizando a própria enfermeira que realiza é marcado anualmente Sim. então ele é um exame preventivo né é... Então, eu chamo a atenção das nossas mulheres para isso. Não deixe de se cuidar, não deixe de se tocar, não deixe de se observar. Porque havendo qualquer anormalidade, é necessário. Infelizmente, quando aparece uma situação anormal, isso quer dizer que a gente, assim, é, preventivamente a gente não está se observando. Então, é importante que a gente tenha esses cuidados para evitar uma situação ainda pior. Isso é verdade, né? Quem é melhor do que nós mesmos para né? conhecer o nosso Se próprio conhece, corpo, o nosso próprio, próprio organismo? Exatamente. E há uma diferença entre nódulo e câncer? Sim, é, o câncer na verdade já é uma doença que a gente chama é, já de um tumor, maligno, por exemplo, e ele o tratamento é mais agressivo, uhum. demanda uma radioterapia, uma quimioterapia, e é um, um, um tratamento invasivo, invasivo. agressivo, Sim. né? Em algumas é, mulheres, algumas pacientes, tem perda de cabelo, perda de peso, então tem uma situação que é realmente é, não é confortável, né? É, o nódulo, ele é o processo inicial, né, por exemplo, uhum. no câncer de mama, né, quando você se toca e percebe alguma normalidade, é, pode ser um nódulo que, se imediatamente remediado, tratado, uma intervenção cirúrgica, uma pequena incisão, uhum. porque ele ainda está na fase inicial, resolve. Mas se não perceber no início, ele pode sim evoluir para um câncer. Okay para a doença, que aí demanda um tratamento mais invasível, ah, e não. lamentavelmente alguns casos até de forma mais drástica vem a óbito, ah, enfim. Então é uma situação muito delicada. Então o importante da prevenção é evitar que evolua, que o nódulo evolua, e futuramente a paciente ela tenha um câncer que pode chegar num estágio muito avançado, não dando tempo para remediar, para cura, enfim. Então é importante a prevenção. Esse, o preventivo, todo esse autoexame faz, faz, faz parte, né? Faz parte. E a... praticamente anualmente. Exatamente. É, se a gente tem a oportunidade de se autoexaminar mensalmente, isso quer dizer que, eu, quando chegar naquele exame anual que eu faço uhum. na unidade de saúde, eu, eu já me conheço, eu já, já posso contribuir. Né, Para aquela avaliação médica, não estou percebendo uma normalidade aqui. Porque normalmente, além de aparecer o um nódulo, é, há um desconforto na mama, é, a, pode haver até uma, uma secreção, secreção. Né, o mamilo pode ficar um pouco inchado, altera. Então assim, é se conhecer, porque se percebe alguma normalidade, eu preciso buscar orientação médica imediatamente. Não esperem, tá mulheres? Não esperem. Se perceberem né, alguma normalidade, Exatamente. busca orientação de um profissional. E eu ia te perguntar né, quais os principais sintomas, mas você já falou sim, todos eles. E, e as formas de prevenção, porque no Brasil ainda nós temos né, altos índices de câncer de mama. É, lamentavelmente, em 2019, é, nós tivemos aí quase 60 mil novos casos de câncer de mama. N numa média de uhum. cálculo, a cada 100 mulheres, 100 mil mulheres... mulheres. É, isso é muita coisa, dá mais de 50%. É né? muita coisa mesmo. É claro que desse percentual nós tivemos um índice considerável, que foi descoberto no início, uhum. é, possível, foi remediado e, e foi possível tratar. Mas se a gente não tiver essa observação é, em tempo, né, lamentavelmente a situação pode ser complicada. E um diagnóstico de câncer, é, as mulheres o recebem como assim, nossa... É, é fatal, né? A situação, há todo um desequilíbrio. desequilíbrio emocional. Uhum. Não é só o físico, físico Nossa, não. Então, é, é, são cuidados que a gente precisa ter para evitar uma situação mais drástica mesmo. Então, chamar a atenção das nossas mulheres aí para essa situação. Se toque, se observe para que a gente não tenha problema. Porque né, a gente não precisa ter medo de uma doença que pode ser tratada por médicos, e curada por Deus. Exatamente. E, Principalmente enquanto cristãs, enquanto né? Cristãs. A gente sabe, né? Sabe disso, então é muito importante não ter medo. Mas o Senhor também permitiu a medicina, né? Para nos amparar, nos ajudar, para nos tratar. Exatamente. É um suporte. Exatamente. Então, né? Irmãs, mulheres, não descuidem da sua saúde, que é responsabilidade sua. Jaqueline, né? foi um prazer ter você aqui conosco. Né, nós vamos né, não, não temos mais tempo, mas depois eu quero que você volte Nós vamos falar sim, de outros assuntos tem, né, tem, Agora tem vários meses com várias campanhas sim, né? Acho sim. que tem o Janeiro Branco que fala da saúde mental uhum. E nós vamos ter outras claro, oportunidades claro, Nós vamos terminar de ver o trabalho que a Adriana fez aqui E vamos depois encerrar com a Dâmaris, né? Louvando mais uma canção para nós, para o Senhor muito obrigada. Você quer deixar um recado? Eu chamo a atenção das nossas mulheres, principalmente as nossas mulheres cristãs, lembrando que nós somos templo do Espírito Santo, igreja, igreja em movimento, igreja viva, e a gente precisa cuidar desse templo. Então se toque, se conheça, faça o autoexame, para que de fato você seja uma mulher como descrita em Provérbios 31. Deus abençoe. Jaqueline, vamos né, terminar de ver né, a caixa que a Adriana fez agora. Acho que ela já finalizou. E depois nós vamos encerrar, irmãs, ouvindo mais um louvor pela Dama. E né, já quero agradecer a vocês, mandar um beijo para todas vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. E a Adri, foi essa aqui que você fez, né? Isso. Agora. Olha que linda, irmãs. Que linda. Muito linda. Essa. essa aqui é a outra que você já é, trouxe. Eu já trouxe pronta. E essa? Essa também. E... Só um pouquinho do meu trabalho, né? Um pouquinho, lindo, né? Lindo. Nós vamos deixar todos os contatos aqui da Jaqueline, depois vai estar tá na tela da Adriana. para todos vocês quiserem conhecer mais um pouquinho delas, um pouquinho do trabalho dela, da Damaris... Para vocês entrarem lá, podem conversar com elas, elas vão estar lá, né? Para disponibilizar vocês. Tá bom, damas? A ti, Senhor, a Tua palavra escondi Minhas vestes no sangue lavei E das Tuas águas bebi para ser uma oferta agradável a Ti minha vida a Ti consagrei Meus dons e talentos são pra Te servir Meus dons preciosos são Teus Não vejo razão da minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar. Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti, Senhor A tua palavra escondi Minhas vestes no sangue lavei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 da minha vida sentir, Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver. Tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilha. Você tem paz no seu coração? Tem alguma coisa que tem afligido a sua alma? Tem algo que tem trazido é, preocupação ao seu coração? Deixa eu trazer uma palavra para você que vem direto de Deus para você. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse texto eu li em João capítulo de número 14 e o versículo de número 27. Jesus dando as últimas instruções aos seus discípulos, ele fala essa palavra para eles. E parece que o texto está praticamente nos dias de hoje. É interessante a palavra de Deus porque ela é viva e ela é eficaz. E olha que interessante, Jesus aqui na terra, quando ele estava com seus discípulos, dando as suas últimas instruções, ele chama os seus discípulos e diz para eles assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz que Jesus dá não é a paz que o mundo nos oferece. A ONU ela tenta trazer a paz entre os países, trazendo uma conciliação entre os países. Mas quando os países começam a lutar, a se guerrear, a ONU não consegue trazer a paz. Agora, a paz que eu estou dizendo para você aqui hoje, é a paz na sua alma, coisa que só Deus pode fazer por você. E o que eu estou apresentando para você aqui é Jesus. Jesus é o único que pode trazer a paz ao seu coração. E Ele dizendo aos seus discípulos, Ele fala, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não adianta entrar em pânico e achar que as coisas não, não têm mais solução. Muito pelo contrário, Deus tem a solução para você. E a solução que Deus tem para você chama-se Jesus. E Jesus ele te dá a paz, ele te dá alegria, aquilo que está faltando dentro do seu coração. Jesus, Ele traz para você, Ele traz a paz que o mundo não pode trazer. Por isso que nós não precisamos ficar atemorizados, preocupados, não. Descansa no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer por você. Ele vai trazer a paz ao seu coração, Ele vai trazer alegria ao seu coração. Não, não fique atemorizado, achando que as coisas não têm mais solução. Muito pelo contrário, em Jesus nós encontramos a paz, em Jesus nós encontramos a solução. O texto diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Às vezes nós encontramos com as pessoas na rua e deparamos com situações que às vezes as pessoas, talvez sem abrir a boca, nós percebemos a tristeza no coração das pessoas, a tristeza no semblante das pessoas. E eu quero dizer justamente para você que Jesus é a paz, Jesus é a alegria do seu coração. Ele é aquele que traz a esperança para a sua alma. E eu quero fazer agora uma oração com você, para que Deus possa vir de encontro ao seu coração e trazer a paz que você tanto almeja, tanto deseja. Ora comigo, Pai, eu te louvo de todo o meu coração. E eu quero agora, neste momento, apresentar ao Senhor essas pessoas que estão nos vendo aqui. Que elas possam, ó Deus, sentir uma paz que só o Senhor pode dar ao coração delas. Que elas possam sair, ó Deus, dessa, desse sofrimento, dessa angústia, de, desse sentimento de que não consegue encontrar a paz. Mas hoje nós apresentamos a essas pessoas a pessoa viva do Senhor Jesus Cristo aquele que pode dar a paz e eu te peço nessa nesse dia neste momento que o senhor entra no coração deles trazendo alento trazendo a paz a esperança a alegria que só o senhor pode dar pai essa é a minha oração no nome de jesus cristo e é isso que eu quero para você que você tenha a paz no seu coração que deus te abençoe e que nunca falte a graça e a paz do senhor sobre a sua vida